Bom dia, bom dia, Granja. Você que acompanha esse programa maravilhoso, Vozes da Macabuqueira, um programa feito com o Grangense e para o Granjense, sempre trazendo informações de qualidade, trazendo aqui artistas, divulgando a nossa gente, o nosso fazer. Lidmar Rodrigues e Neuclever, com vocês. Bom dia, sejam bem-vindos, amigos do Facebook, nossos amigos internautas também. Hoje, domingão, 11 de outubro de 2020. Vai entrando, vai curtindo, já compartilha também com mais amigos, tá bom? Esse programa aqui que é feito diretamente de granja para o mundo, programa Vozes da Macaboqueira, que nasceu no rádio, hoje é TV. Então, compartilhando aí ó, todos os nossos, os nossos talentos aqui da nossa terra. E hoje nós temos, nós temos três atrações, né? três convidados aqui. Nós temos o professor Joabe com a literatura de cordel. Nós temos a Francisca, que é a representante, né? uma das representantes do Grupo UPE, unidos pela inclusão. E nós temos o garotinho João Arthur ele que canta, que toca, né? Toca teclado, toca violão E ontem ele fez uma live, uma live aí homenageando o Dia das Crianças Que é amanhã, tá? Então você que é adulto, olha só A gente quer desejar aí um Feliz Dia das Crianças para todas as crianças do mundo, do Brasil, da granja Você que é adulto, né? Que, Mas aí, ó Cuida com muito carinho, com muito amor da sua criança interior. Fica ligadinho aí, já já tem João Arthur. Tá certo? Lira, aparece aí pra gente dar o, o, o toque de mão, o toque de cotovelo. Ai, aqui. É, aqui. aqui, aqui desse desse lado, lado, é. É. é, é, vem. É. Vai, vai, vai, mais, mais, mais. Cadê? Cadê? Tá aqui. Ah, agora é. acertei, hoje acertei. Aí, muito ah. bem. Muito bom, Lira! A gente tá aprendendo, tá caprichando, está cada dia, cada domingo, a gente tá se superando. Que bom, que legal, né? E olha, já temos aqui, amigos, Olha o Reginaldo. O que, que o Reginaldo tá dizendo aí, meu Cléber? Bom, bom... dia, um feliz balão para todos. Ê, amém, amém! Será assim, viu, Reginaldo? Que bom que você tá aqui com a gente. Agradecemos aí a sua audiência. E aproveita, ó, compartilha com mais amigos, tá? Você pode deixar o seu celular assim, ó, num cantinho, no, no volume alto, enquanto você faz a, a, alguma coisa aí na sua casa, tá bom? Você que é dona de casa, né, vai trabalhando, vai fazendo aí, não perde seu tempo, mas conectado aqui com a gente. É, deixa eu ver o que mais. Ah, ah, abraços, beijos carinhosos para os nossos artistas grangenses, né, que nos apoia, que nos é, curte e que sempre está aqui, ó, conectado com a gente, né? sempre o voz da Macaboqueira de portas abertas para divulgação do seu talento, é uma porta de comunicação, né? a voz aí do granjense. Então, quero abraçar aí a mestre da Cultura, a Dona Maria Mocó. Quero abraçar as contadoras de história que esse mês, né? Ou seja, o mês passado a gente tinha combinado e o projeto do espaço do viver e nós iríamos fazer, né? É, nós iríamos repetir a dose aí da maratona de contação de história. Mas o que que aconteceu? Várias instituições, né? Nesse nesse dia nesse final de semana, feriadão, e aí todas as instituições também resolveram fazer a mesma coisa. Então, a gente sabe que os nossos contadores de história são todos professores, né? E aí, todo mundo atarefado, todo mundo muito ocupado, então a gente resolveu nos reunir e reprogramar uma nova data. Então, a nossa Maratona de Contação de História vai ficar para o dia 25 de de outubro, tá certo? Então quero abraçar aí as contadoras de história, a tia Bebete, que esteve ontem na live do João Arthur, contou uma história linda, incrível, depois você pode conferir lá no canal do João Arthur, é, a Josi Costa, a Irani, a Irene, a tia Flor, mandar aí abraços, né? um salve para os artistas plásticos grangenses, Moraes, o Eliezer, o Neu Glauber, o Igor Almeida. Ah, não posso esquecer da Lurdinha Linhares também, que ela é contadora de história. É, abraçar agora também os nossos, os nossos atores e atrizes, né, grandes que fizeram, é, fizeram o projeto Hamler, Leitura em Cinco Atos. E nós finalizamos, olha só, nós finalizamos, encerramos o projeto no, no final de semana que passou, mas essa semana é que vai ao ar, né? vai ser compartilhado os últimos fragmentos, né? ou seja, fragmentos do quinto ato. Então, fica ligado aí nas minhas redes sociais, que essa é semana, a partir terça-feira, sai o coletivo e durante os outros dias da semana sai o individual de cada, de cada ator, de cada atriz. Abraçar aí a Gabriela e o Ednailson, o Danilo Dark, a Berenice Xavier, a professora Priscila, o professor Cláudio, a, a, o professor Luiz, a tia Sandra, a tia Bebete, a Iris, a Yasmin, o Carlos Davi, né? então todo mundo assim, ó, que fez parte da equipe do projeto Hamlet Leitura em Cinco Atos, né? Nossa gratidão ao ah, Joab também, né? Ele que fez aí o cordel de Hamlet, né? O resumão, assim, ó, em cordel. E você pode é, conferir, comprar esse, esse exemplar, esse e outros, né? Lá no, no ponto de cultura do Joab, que fica lá no Camusim, na Beira Mar, né? A casa do cordel. É, quero dar um abraço, mandar um abraço também para as, as associações, né, que sempre estão, opa, deixa eu ajeitar aqui, pulou, pulou, pronto, é, que sempre estão aqui é, sintonizados, ligadinhos com a gente, é, associação São Francisco de Assis, protetora de animais, na pessoa da Ami e da Letícia, os amigos do Cristo, né, como o Irã e a Tia Irene, e o Viva Camila grupo UP, unidos pela inclusão que já já vamos estar aqui com a Francisca, ela que vai falar um pouco mais sobre as ações da UP e uma campanha que está acontecendo agora e você pode ajudar, tá certo? É, e os nossos músicos, nossos cantores, né? Começando com o nosso cantor Mirim, João Arthur, um abraço, um beijo aqui para ele e os nossos artistas, já adultos, né? Mas eternas é, crianças o can... Bené cantor. A Magá Nascimento, né, ela também que agora está colaborando com a gente aqui num quadro, mas hoje, hoje a Magá não, não vai poder estar com a gente, tá? Então fica para o próximo domingo. Quero dar um abraço também para os nossos colaboradores que já passaram por aqui, a Bianca, né? A Bianquinha e o Júnior Cruz, que também esteve na live ontem aí do João Arthur, menino João Arthur. Hoje parece que é só João Arthur no programa, né? Também quer é mais. Então, tem mais, mais músicos? Chico Costa. Chico Costa. Damião, Damião. E mais? O Eduardo do Acordeon, um abraço. A Chica, né? A irmã da, da, da Bebete. E é isso, vamos lá? o Lira. Ligmar Rodrigues. Vamos aí chamar o nosso querido João Arthur para fazer aquela festa que só ele sabe fazer. Cabra manda muito bem aí na música. E olha que eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que ele tem uma surpresa aí. Tem música nova, João Arthur. João Arthur, meu querido, Leo Kleber, chame João Arthur. Vamos chamar o João Arthur aí para que toca os tambores aí. Epa! Aê, rapaz! É o Vaqueirinho aí! Bom dia! Olá, João Arthur! Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem. Eu Preparado? Foi um deixar de conversa e um bote de música. E aí depois a gente bate o papo. Solta tá o som, cabra. Galera, eu vou cantar aqui minha música. Composição Marlon Farias, viu? Eu não consigo mais me segurar. A minha vontade é te abraçar e te beijar. Já decidi, eu vou falar tudo que eu sinto por você. Sessão somos crianças... Um dia a gente vai crescer E quando isso acontecer Eu quero casar com você, então Deixa eu segurar na tua mão Se quiser eu peço permissão pros teus pais Eu quero cuidar de você, vou te proteger Meu coração pertence a você, então Deixa eu segurar na tua mão se quiser, eu passo permissão para os meus pais. Eu quero mudar de você, vou te proteger. Meu coração pertence a você, a você. Pertence a você. Bravo, João Arthur! João Arthur quer fazer uma pergunta. É verdade que ontem, na sua live, você ganhou assim, um presente especial assim, do Dia das Crianças, para você? foi meu amigo Aineu Cleve. Uma gravação, presente uma gravação da minha música. Você lembra que presente? Que... Quem foi que te deu esse presente? Quem? Ela está perguntando se você lembra qual foi esse presente. Quando foi? É, como, como foi o presente, Você ah, tem a música aí... Foi, ele, ele me deu aí a gravação do Sucesso aí gravado na, na escola Primeiros Acordes, né? Ah, olha aí, já chega no Dia das Crianças, né? Neu Ribeiro, chegando Pronto. aí, o cara sempre ligadinho na escola de música, primeiro os acordes, participando aí conosco, né? Dando essa força aí também ao músico, ao artista e da criança ao idoso, né? Sempre ligado. Eu quero agradecer também aqui os nossos apoiadores, né? apoiadores culturais que ajudam a fazer o programa Voz da Macabuqueira. Comecei ao Ceará, lá em Camusim, um abraço para a professora à Donato Fontinelli, Contabilidade sempre apoia a cultura grangense há muito tempo, né? Então, faça você também como comercial, como sim, venha apoiar o grupo, ao programa Voz da Macabuqueira, é, faça também como Donato Fontinelli, vem apoiar o programa Voz da Macabuqueira, porque esse programa é feito, pensado, para divulgar exatamente é, os talentos grangenses, aqueles que já estão na caminhada da música e os que estão chegando, né? mas também não só a música, mas tudo que foi de arte e cultura, e aos projetos sociais, nós também divulgamos aqui os projetos sociais, apoiamos campanhas solidárias, inclusive já já nós vamos conversar sobre uma campanha solidária, quem vai estar tá falando é a Francisca, a Francisca ela é uma mãe do grupo Unidos pela Inclusão, e eu peço que você espere a Francisca, ouça o recado dela, é um recado importante e vamos abraçar a campanha que a Francesca irá já já apresentar aqui no nosso programa, tá? Aguarde só um pouquinho. Edimar Rodrigues, daqui a pouco a gente. Daqui, olha, daqui a pouco tem mais João, João Arthur, viu? João Arthur, aguarda aí, fica aí, não sai não, já já a gente volta com muita música de João Arthur aqui, tá bom? É Lidimar Rodrigues. Vamos aqui chamar o meu amigo Joab. Joab, depois tem mais o Arthur, tem Memória do Esporte. Olha, hoje nós temos aqui iniciar um novo quadro, Memória do Esporte Grangense. Quem vai participar desse quadro, quem está ajudando a fazer esse quadro é o nosso amigo Osmar Chaves. Né? Osmar Chaves está aqui, já acabou de ligar, está ligado no nosso programa. Um abraço, Osmar Chaves, grande homem aqui da história grangense. Mas vamos chamar aqui o Cordel, daqui a pouco a gente volta com o nosso amigo Joab. Deixa eu ver aqui, meu amigo Joab, chega junto aqui conosco, homem de Deus. Joab que está participando do programa. E olha, o Joabe foi a assim, ser uma parceria nota mil aqui com o programa Voz da Macabuqueira, Cão Sim e Granja, todo mundo aqui unido pela cultura. Né? Deixa eu ver aqui, meu amigo Joab chegando. Então, vamos lá. Cordel dentro de casa com Joab. Olá, pessoal, bom dia. Sou o Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim. E hoje nós vamos retornar à nossa nova oficina do projeto Cordel dentro de casa o projeto a é parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da Macaboqueira. Bem pessoal, hoje nessa nossa Oficina, nós vamos falar sobre a décima. O que é décima? Décimas são estrofes que elas são criadas com dez versos ou dez é, é, frases, né? Tem uma sequência de rimas, né? A sequência padrão de rima, né? Que é a original, ela tem um estilo que eu vou falar para vocês agora explicar também tem outros estilos muito utilizada também por, por vários poetas o estilo padrão ele, ele ele as rimas ficam assim elas rimam entre si as seguintes frases a primeira a quarta e a quinta a segunda com a terceira a sexta a sétima e a décima e a oitava com a nona então todas as frases todos os versos, eles não ficam soltos, eles rimam, tá? Então, eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhando e podem gravar e anotar. Peguem lápis e caneta tá? e vamos anotar para a gente praticar. Uma décima para ser feita também tem uma armação, onde os versos seguirão, mantendo a rima perfeita. Cada verso se sujeita a seguir uma sequência. E, e quem faz com paciência, logo, logo, se aprimora. Aprende, faz e demora, a décima com competência. O primeiro verso rima com o quarto e com o quinto. Porém, de um jeito sinto para não perder o clima. Fechando a parte de cima, rimam o segundo e terceiro. Já o oitavo, bem matreiro, ao nono vai se encaixar. E depois é só rimar sexto, sétimo e derradeiro. Rime verso 1 com 3 e verso 2 com 4. Depois rime 5 e 6, para dar show no seu teatro. Se quer ficar bem nos pés, rime o 7 com 10, para que todo mundo aprove. E assim, para completar, só falta você rimar. Verso 8 com 9. Então é isso aí. A informação padrão é essa. Observe que todos os versos, todas as frases, elas rimam, não ficam soltas, tá? E tem que seguir aquela sequência, aquelas dicas que eu falei. É, oralidade, metrificação e etc, etc, rimas. É, se, todos esses versos, nós estamos fazendo de sete sílabas, tá? São sete sílabas poéticas para cada frase. Outro estilo também muito usado, ele, ele nesse estilo... As rimas, as estrofes primeiro e terceiro, elas ficam soltas. Elas podem ficar soltas. Mas se você quiser, também pode rimar. Elas as duas podem ser rimadas. Mas se elas ficarem soltas, não tem problema. E as rimas acontecem da seguinte forma: a segunda com a quarta, a quinta com a sexta, a sétima com a décima e a oitava com a nona. Vamos ver como é que fica? Onde está aquele morro de areia cor de marfim? Será que só eu notei que o morro levou fim? Aquela dona tão bela de manhã era amarela e à tarde o sol tingia com um corante dourado, mas o morro foi levado assim da noite para o dia. Esse, esse, essa estrofe é do poeta Edmar Mendes, lá de Paraipava, um grande amigo meu. Nesse outro estilo, as rimas acontecem da seguinte forma. A primeira, a segunda e a terceira a quarta com a quinta, a sexta, a sétima e a décima e a oitava com a nona. Então, aqui também, o nenhum verso, nenhuma frase fica um solta. fica. Esse verso, inclusive, essa, esse estrofe é de, um, é de um cordial que eu publiquei hoje em homenagem ao dia do nordestino, dia 8 de, dezembro, de, de outubro. né? Então, vamos lá. Sou nordestino arretado, tenho calcanhar rachado, o couro negro tostado do calor no sol ardente. Represento minha gente num velho torrão sofrido, corpo quente e aquecido, barriga, barriga ronca de fome. Me esqueço até do nome do bocado digerido. Então, senhores, essa é a nossa décima. Eu espero que vocês pratiquem, né? É, porque a prática ela faz com que a gente pegue é, mais facilidade, tenha mais agilidade. Semana que vem, nós vamos para a última oficina, a décima oficina, nós vamos fechar também falando de uma de décima em Silbo e do martelo agalopado. Tenham todos um bom domingo e que Deus os proteja. Fiquem, fiquem bem. Olha, meu amigo Joab. Obrigada, Joab. Olha que o Joab está trazendo cordel em tudo. Lidmar Rodrigues, é com você. Mande aí. Tem música é, daqui Voltamos e, e agora a gente vai chamar a nossa querida amiga né, do Grupo UP. a Francisca. Não, Clébio, deixa eu ficar rindo aqui. <risos> Francisca, seja bem-vinda! Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão assistindo em casa. Bom dia a vocês da Voz da Macaboqueira. É, eu quero agradecer muito o convite do programa. Dessa vez deu certo, né, Lidmar? Graças a Deus. Pois é. E estamos aqui. Apanhado, aqui. É isso, a Francisca. A Francisca ela é uma das integrantes do grupo, do grupo UP aqui do nosso município de Granja. Quem não conhece o grupo UP é unidos pela inclusão. Então, são é, parentes, familiares, né? O grupo praticamente é constituído de mãezinhas, né? Mães que têm crianças aí né? e adolescentes com deficiência. E esse grupo já faz assim, um tempo, né? já mais ou menos uns três anos, que a gente. Mantém aí esse vínculo e agora, né? A gente tá passando por um vários momentos de transformação, não só pela pandemia, né? Mas é, o grupo ele vem agora com um caráter, né? Não só de apoio, né? Como vinha tendo antes de apoio moral, de apoio com a experiência um do outro mas agora é com um apoio mesmo concreto. Né? Então, uma das, das mãezinhas, né? uma das integrantes desse grupo que está passando por uma dificuldade a, com a casa. Né? Então, a residência dessa, dessa pessoa é, encontra-se praticamente sem teto, sem nada. Né? Como eu costumo dizer, que nem a música. Era né? uma casa muito engraçada, sem teto, sem nada. E eles estão morando mesmo assim, lá nessa, nesse lugar né, que não tem teto, que não tem parede, que não tem nada, e precisa da nossa ajuda. Né? Então, o grupo se sensibilizou, né? então, é, começaram a, a, a entrar né, uma, uma rede mesmo, uma rede mesmo não só de amparo, né, mas de vontade, né, de, de amor pelo outro. E começamos a pegar é, material, ou seja coisas para a gente fazer rifa, não foi isso, Francisca? Pegar aqui. É brinde, Bom, né? Brinde, brinde, brinde pra fazer recebendo brinde. É... E aí a gente vai falar assim para os nossos amigos, viu, Francisca? Por conta Sim. que o programa é ao vivo, existe uma, uma demora, né? Quando eu falo e você fala. E, e, existe uma demora e aí pedir para... Né, os nossos amigos não se assustarem com isso. Está ah, falando em cima e a pessoa não, não ouviu, é porque existe essa demora mesmo. Mas Sim. aí, o que que aconteceu? Né? A gente veio aqui no programa, né, eu, eu que participo também desse grupo, e vendo aí a boa intenção né, das meninas, convidei para que, confiado na audiência do nosso programa, para que a, a, a nossa... Beneficiária, no caso, né, o nome dela é a Raimunda Ela tem uma criança de 7 anos com autismo Que é o Isaac é, Para que ela possa ser beneficiada né, Ou seja, pessoas de outros lugares né, De outras cidades, de outros estados E até mesmo é, fora do Brasil Poder ajudar Então a gente vai colocar meu já, Eu já passei aqui para o meu Kleber O número da conta Então qualquer doação, tá certo? É, por menor que seja, já é válido. Então, a, a Raimunda ela está é, colhendo material para fazer areia, né? todo material de construção, areia, cimento, tijolo, telha, é, caibo, ripa, né? prego, mão de obra, né? Então, é, a gente sabe que a construção de uma casa demora né? e, e requer muito materiais, né? Então, qualquer, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Não só com material concreto, mas também com financeiro. Olha só, aqui nós temos a Francisca Dutra, que, né, que está dando aqui um bom dia. Bom dia para você né, e para toda a sua família, Francisca. Jaguinha, é, e aí, bom. conta mais aí para a gente, como foi Como foi essa organização? É, bom, a, a, a, a, mas já está com tempo que a casa da nossa amiga Raimunda está bem destiorada, né? E aí ela já tentou conseguir uma casa daquelas casas que são dadas, mas ela ainda não, consi ela não ah, conseguiu isso. Aí foi que a professora Tânia, ela foi até a professora Tânia e a professora Tânia deu um kit para ela para ela fazer um brinde para conversar. E começou por aí, né? O kit de perfume. E aí ela, a professora Tânia disse: Raimunda, pede as meninas para fazer uma campanha para ti, Solidária, na, no grupo, para a gente divulgar. E aí, logo a Raimunda me passou, e eu, no outro dia, eu já fui fazer o um vídeo lá com a Diolanda, que não pode estar aqui, que também é membro do grupo, a Diolanda, que tem uma filha de síndrome de Down. E no outro dia a gente foi fazer um vídeo da casa dela pedindo ajuda, né? Que quem puder colaborar de qualquer forma, é, dando brinde para a gente fazer ripa, para a gente fazer bingo, ou material de construção, qualquer tipo de ajuda. É, é, certo, né? A gente já até conseguiu alguma, algumas ajudas para ela, a gente já conseguiu. E ela também já tinha conseguido Algumas coisas, ela ganhou algumas coisas, material, ela ganhou algum material, né? E já foi, já derrubou e ela tá na casa de uma vizinha do lado e as coisas dela tá tudo lá no relento. É a gente tá pedindo ajuda, e quem puder colaborar, dando brinde, material de construção, qualquer tipo de ajuda será bem-vinda para nós é ajudar bom. a nossa amiga Raimunda, que também é do membro que tem um filho especial, um filho autista e a gente está pedindo que quem puder colaborar, que quem puder nos ajudar nessa campanha. É, o marido dela é, é até, tem até problema de edifício, não está podendo trabalhar. E aí, a Raimunda vive só do terceiro do filho e desse auxílio do governo, né? E ela precisa muito da nossa ajuda. E o nosso grupo é para isso a gente tem que se solidarizar com a família, para quem precisar, também faço o convite, se você quiser participar do nosso grupo, Unidos pela Inclusão, são grupos de pais e amigos, de pessoas especiais, crianças especiais, se você tem um filho especial em casa, se você não sabe como lidar, se você não sabe o que fazer, se você tem aquele receio, porque medo da sociedade... É, preconceitos, pode procurar a gente, procure a Lítima Rodrigues, procure, me procure, procure a, a de Holanda, qualquer pessoa, qualquer membro do grupo que nós estamos aqui para ajudar, não com um pouco que a gente sabe, com o que a gente tem aprendido, a gente pode é, ajudar vocês também, porque a gente sabe que nessa luta de inclusão, tudo é muito difícil para a gente, para os nossos filhos, e aí, quanto mais a gente se apoiar uma na outra, quanto mais mães procurar o nosso grupo, melhor será para nós, para a gente conseguir mais coisa, para nós ajudar nossos filhos, porque eles dependem muito da gente, inclusive está aqui chorando, um um um um né, meu amor? E aí, estamos aqui, gente. Mais uma vez, pedindo a colaboração, quem puder nos ajudar, é, na campanha da nossa amiga Raimunda. Desculpa, Marcel, está um pouquinho agitado. Está um pouquinho agitado. Quem puder nos ajudar na campanha da nossa amiga Raimunda, eu tenho dois autistas. Ele está um pouquinho agitado. Quem puder nos ajudar na nossa campanha, está aqui a conta, a conta o, número, o número da conta, viu, pessoal? Por favor, quem puder... A gente sabe que construção é uma coisa que se gasta muito, por mais simples que seja, construção se gasta muito. Quem puder nos ajudar de qualquer forma, brinde, sai tá o número da conta. Quem puder fazer alguma, alguma, algum depósito, em pouco que seja, tá aí o número da conta, viu, pessoal? Desde já eu agradeço pelo. Todo, nós do grupo membros, do grupo que agradecemos. Todo mundo. Agradecemos a voz ah, da Marca Boqueira ah, também pelo convite. Desculpa, ah, que aqui está bem conturbado. Vai assim mesmo. A Lidimar sabe como é que é, né, Lidimar? Ah, e aí, ah, viu? E aí, estamos aqui. Qualquer coisa, quem quiser procurar o Grupo UP Unidos pela Inclusão, pode me procurar. Eu moro aqui no bairro São Raimundo, aqui em Granja mesmo. procurar Procura a Lidimar, qualquer um de nós. Estamos aqui para ajudar. Nas redes sociais, né, Francisco? Você também nas tem redes, redes sociais Nós temos... Nós temos um Instagram, o Uf, Unidos pela Inclusão, temos a página no Facebook, viu pessoal? Clica lá, Unidos pela Inclusão, entra lá no nosso, no nosso Instagram, conhece um pouco do, do, no, do nosso do nosso do nosso movimento. Maxwell tá meu irmão. Ei, Maçuela! Um Oi, seu é gravado! Oi! Fimo Ei, demais. Ei Vivo, ele, demais, ele tá zangado porque eu tô conversando. É. <risos> Tudo bom, é bom, né? Pois é, gente, é isso, viu? E aí a gente agradece nossa. de coração. Quem puder nos ajudar nessa campanha é. da nossa amiga Raimunda, que tá precisando muito nesse momento. E o nosso grupo é para isso, para a gente se fortalecer, para a gente ajudar uma a outra. É, nós seremos muito gratos, viu? Quem puder nos ajudar. E procure o nosso grupo se você precisar, se você tiver qualquer dificuldade. Estamos aqui, né, amiga Ligimar, que também é do nosso grupo. Isso mesmo, Francisca? Então, assim, ó, olha, vou repetir novamente, eu quero te agradecer demais, viu, Francisco? Eu sei assim, a minha. Sempre... eu que agradeço. O tem um tempo que é muito corrido, né? De se dividir aí em tantas crianças que você tem <risos> e ter essa disponibilidade aqui para gente para ajudar uma companheira e para ajudar as pessoas ainda que não fazem parte desse grupo, né? Muitas mãezinhas, muitas famílias que é ou com medo, com preconceito, né? Com relação ao diagnóstico do seu filho, né? Muitos escondem uhum. muitos ficam é, ainda uhum. negando, né? Então, assim, uhum. não, não é a forma correta de se agir. Uhum. Então, vem para cá, vem para o nosso grupo, vamos juntos né, superar essas barreiras, né, todo esse preconceito. Tirar a roupa dele, pai. Porque a discriminação e o preconceito, a gente, a gente combate com informação, né? E esse grupo, ele, graças a Deus, é assim. A gente tem né, mantido essa questão, é, não, não a amigos, não há é, mas repassar informações seguras e precisas com relação às dificuldades das crianças né, que estão lá inseridas, né, que seja da autismo ou deficiência, ou qualquer uma outra deficiência, não é isso, Francisca? Quero te agradecer mesmo. demais. <risos> Você quer agradecer alguém, Francisca? Também alguém. <risos> Manda abraço, beijo aí pra alguém, pra gente finalizar ah, a sua participação sim, mandar um abraço pra todas do grupo UP pra toda a minha família pra vocês aí pra todos os grandes, pra todo mundo que tá conectado na rede social, no Facebook assistindo a gente viu, agradecer toda a audiência obrigado mais uma vez pelo convite e estou aqui, tá? Quando precisar é, estou por aqui Viu? Muito obrigada a e todos. Essa, essa é a mulher que, que nos mantém assim inspirados. É a Francisca. É, é nós. Eu... Nós somos um pacotinho. Feliz das crianças para você, minha querida. Eu sei que, que você cresceu, mas ainda mantém essa sua criança interior ó, muito saudável. Tá? Beijo para você e todos. A sua família. Tchau. Tá bom, tchau. Boa. tchau. Obrigada a todos, viu? Bom programa para vocês. Vamos estar aqui. Ah, Voltando ah. aqui, o programa Voz da Macaboqueira. Um grande abraço aí para a Francisca, a família dela e todos, né? Do grupo UPE, unidos pela inclusão. Vamos lá, Lira. Vamos, João bem, Arthur, bem. Arthur, vamos João Arthur. João Arthur, vamos. quero você, por homenagem ao Dia das Crianças, que vai ser amanhã. Então Opa. vamos ver o agora Artur, solta o som Eu queria fazer aqui uma homenagem Cantando uma música ao Dia das Crianças, viu? Ah, tirei o pau no gato tô, Mas o gato tô, Não morreu, eu Dona Tica Que admirou cc, Do berro, do berro Do gato brilho do... Uh, show, João Arthur. Opa, deixa eu trocar aqui a tela. Dá certo agora. Muito bem, você curtindo aí o João Arthur, e reforçamos mais uma vez a necessidade de nós, grangenses, nos apoiarmos em causas sociais, porque é preciso. E vamos apoiar a campanha do Grupo UP, bem apresentada pela Francisca, a Francisca é uma pessoa que nos inspira né, a ter empatia, solidariedade e, ao mesmo tempo, nos inspira a não reclamar das coisas é, da vida, mas sim a ter resiliência emocional. Então, parabéns, Francisca, parabéns ao Grupo UP. O Programa Voz uma Caboqueira está sempre aberto para vocês, vocês já são assim, parceiros né, de carteirinha do nosso programa. E é isso mesmo. Então, quero só reforçar, pedir que você faça a doação é, na conta que está na tela e também entre em contato com a Francisca, com a os com as redes sociais. Procurem conhecer mais a ação do Grupo UP. Além do Grupo UP, também quero aqui citar o belíssimo trabalho do Grupo Viva Camila, também um trabalho social importantíssimo. E vamos em frente, né? Lidmar Rodrigues... Meu... Vamos lá, Arthur, agora, né? O Arthur aí fez a homenagem cantando, atirei o pau no gato para as crianças. Olha, que legal, viu, Arthur? E ontem você fez uma live, Arthur. Conta aí como é que foi, da onde foi que surgiu essa ideia? Conta foi uma aí para a gente. Foi uma live que é, meus pais me ajudaram, né? A fazer ela. Foi no dia do... Foi em prol das crianças... É, o, o, o, dinheiro, o, o dinheiro arrecadado eu comprei de bola e boneca, né? Aí, esse, aí eu vou, agora no dia 12, entregar todos os brinquedos para as crianças carentes. Muito bem, Joaco, que legal! Olha só, muita gente A, a, a creche tiveram Marinha de Lê, lá dos do pescadores. sim. Olha, muita gente assistiu sua live e ficou babando, né? Assim, você, uma criança, já ter o talento que você tem Sim. e ter uma. essa vontade, né? Essa generosidade de ajudar outras crianças que a gente sabe por conta desse momento que a gente está vivendo, né? E essa, essa questão de crise, né? No, no, no dinheiro. Elas não. Te... Né? Não ter, assim, o dia da criança como se deveria, né? Como outras crianças têm, é, né? E você fazer isso. Que legal. Pra muita gente muita gente te parabenizou. É, parabenizou assim, disse para mim, né? E agora eu tô repassando para você. Assim, nós fizemos... Que ficou muito feliz. Corta, Cortando aqui. É, nós fizemos os brinquedos justos, assim, para, tipo porque às vezes tem coincidência do que tem mais condição ganhar, ganhar o melhor, e o que tem menos ganhar o, o, o que é, tem, é menos não, é, mais, é, ruim do que é o outro, né? Aí nós, nós, nós fizemos um levantamento de quem aí nós compramos só de bo, um tipo de.. É, uma quantidade de bola e uma quantidade de boneco. Muito bom, João Arthur. Que legal, né? E você também tem essa questão de justiça. Olha só. João Arthur, se você, quando crescer e quiser ser um político, tá? Eu vou votar em você. Você tem, assim, umas ideias brilhantes, né? E essa questão de justiça, honestidade. É tudo de bom. É tudo de bom que a gente quer, né? Nesse Brasilzão. É o Brasil que eu quero, né? É, Olha, é só, Olha só. Berenice Xavier. Parabéns, João Arthur. Muito. Anastácio ah, também, né? O que eu não tinha colocado antes. Todo mundo te elogiando, todo mundo te parabenizando, que legal. E é um orgulho para nós Grangense, né? Tê-lo assim como uma referência infantil na área da música. Né? Você que já. Opa, a internet da Lidima caiu, mas voltando aqui. Opa, Peguei aqui o assunto da Lidmar, ela falando exatamente essa questão né, da participação e da justiça social. E... pega aqui o gancho da Lima, é importante que o Lidmar está nessa coisa, e quando o João Arthur vem né, com essa proposta de apoiar as crianças através da, da sua música, da sua arte, isso também mostra que a cidadania, a cidadania cultural, a cidadania ela, ela é uma construção que ela é feita em casa, ela é feita na sociedade, e que não há idade para a pessoa é, ter a empatia pelo outro. Então, parabéns, João Arthur, e que vê mais projetos assim, que venha mais iniciativas assim, e que a criançada participe. Até deu um toque aqui para os pais, né, envolvam as crianças é, a ter uma, uma visão pé no chão do mundo, né? que o mundo ele ele é belo, mas há várias pessoas que estão, sim, em situações de vulnerabilidade social, e o João Arthur percebe isso, lança essa proposta junto com a sua família. Então, João Arthur, chega, chegando mesmo, e assim, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas esquece de mudar a nossa rua, o nosso bairro. O João Arthur está aí colaborando com a nossa cidade. Obrigado, eu quero mandar aqui um abração para o pai e a mãe do João Arthur. O pai do João Arthur, eu não posso nem falar muito dele, Ele então, é um amigão grande, né? E aí eu fico assim, suspeito de falar dele. Mas só resumindo, o pai do João Arthur é um cara guerreiro, né? inteligente, também muito preocupado com essa questão social e essa questão social que trouxe o pai João Arthur para a granja, né? Ixi, agora estou falando do pai. <risos> o pai João Arthur veio aqui ainda... De jovem. Peixe, peixe não é, né, que <risos> É isso, isso mesmo, Lidmar. O pai dele veio aqui fazer um trabalho social, olha só, é, na ACG, cara. Ah. E é. essa daqui já é a segunda live que eu estou fazendo. Nessa na que eu fiz antes, foi a arrecadação de alimentos, que já foi antes do auxiliar emergencial. E essa outra aqui, eu estou fazendo a arrecadação de brinquedos. Oh, show de bola. Ah, então? Aí, eu quero mais uma na granja, viu? Bora lá, meninada, bora, bora acordando. Como assim? Como? Mais uma coisa espalhada aqui na granja. Isso. Lidmar Rodrigues, deixa eu só aqui falar aqui de um assunto também importante, um quadro aqui, nós iniciamos esse quadro, e já já o João Arthur vem com a gente. João Arthur, fica aí um pouquinho, que já já você vem conosco, Lidmar Rodrigues. Eu quero aqui falar de um quadro que é a memória do nosso esporte. Esse quadro, ele foi... Ele foi, assim, motivado e... Assim, uma sugestão do nosso amigo... Osmar Chaves, né? Osmar Chaves, meu querido Osmar Chaves. Osmar Chaves, que é um apoiador do nosso programa há muito tempo, ele, a gente conversando, ele disse, Lira, eu tenho um pedido a fazer. E o pedido do Osmar Chaves, é, é, enfim, ninguém pode negar, não. E aí ele disse, olha, eu quero que você faça uma homenagem ao Deoclésio, é, o Deoclésio, desportista. De ele, que fez parte da Liga Grangense há muito tempo, apitava, é, ajudava no jogo, né? era bandeirinha, como a gente conhece aqui, e aí eu, ele mostrou essa foto, ele disse, olha, eu tenho uma foto lá para você levar, e aí eu quero que você faça esse trabalho. E aí, nessa foto aqui, nós temos o Osmar Chaves, né? um um cidadão granjense, Que tem uma bela história De preservação Da cultura, da memória Grangense Especial A história do esporte grangense Ainda hoje Ele está nativa né? E nessa foto Nós temos o meu querido Osmar Chaves O meu amigo Raimundo Pompe né? Como juiz, como árbitro O Zé Pedro e o Deoclésio Sobrinho, que eram os auxiliares. Essa foto foi tirada aqui no estádio, nosso estádio, e era um jogo da seleção grangense versus o Guarani de Sobral. O resultado do jogo foi 1 um a 1. Um. E a data aqui, essa foto, é de 1986. Olha aí, rapaz, viu? 1986. Só para você ter uma ideia, a moçada jovem aí, que tem celular, tira foto em tudo e tudo mais, olha que nessa data, para você conseguir foto, não era todo mundo que tinha direito a foto não, viu? Presta atenção. E o meu querido Osmar Chaves sempre teve essa preocupação de guardar a memória, de preservar a memória do esporte, a relação social, cultural, que o esporte tem na sociedade granjense através da fotografia. Ele tem um belo acervo e ele ficou muito é, assim é, sentido com a morte do Deoclésio e procurou lá no seu acervo e trouxe essa foto aqui, né para falar, fazer uma homenagem, então nós estamos aqui fazendo uma fala em homenagem ao Deoclésio Sobrinho, que, segundo o nosso querido Osmar Chaves, o Del Clécio ajudou muito aos times é, locais, aos times pequenos, para continuar na sua atividade esportiva, e também ajudou muito também aos jogadores, né? aquele jogador que não tinha condição, às vezes que não tinha condições nem de uma chuteira, ele dava apoio, e patrocinou campeonatos e eventos da Liga é, Grandense. Ah, eu lembrei aqui, esse amistoso foi organizado pela Liga de Futebol Negrangência, né, E na época o presidente era o Osmar Chaves. E o fotógrafo, olha aí, até o fotógrafo ele lembrou, o fotógrafo foi o Orlando Fotógrafo, nosso amigo Orlando aqui na Granja E achei importante porque ele também guarda na memória o nome do fotógrafo, porque é importante a gente lembrar também quem tirou a foto, né? Então é uma questão histórica. É, muito Eu agradeço demais o meu amigo Osmar Chaves Pelo carinho que ele tem pela sua cidade carinho que ele tem pelo seu povo E especialmente esse trabalho que ele está fazendo Poucas pessoas, na verdade, eu, aqui na Granja eu conheço só ele mesmo né Na, na Granja não, assim, na região mais próxima da Grande Ele é referência na questão do esporte Na questão de preservar a nossa memória através do esporte é, eu o Osmar Chaves também ligou aqui para o nosso programa e ele também pede para nós, do Programa Voz da Macabuqueira, fazer, assim, fazermos uma homenagem é, em memória ao falecimento do, do Lino, do seu Lino. É, o seu Lino, esses dias aqui, bem recente mesmo, é, o seu Lino faleceu. Para quem não conhece o seu Lino, o seu Lino, ele foi... Um, também um grande esportista um Grande esportista Ele fez o fez um trabalho belíssimo Através da Escolinha do Lino Então ele ajudou muitos jogadores Hoje que são jogadores São goleiros Passaram na Escolinha do Lino Ele tinha uma dedicação muito grande Ao esporte na, Para as crianças Para os jovens, os adolescentes Deixou um legado é, assim Que merece ser contado nas páginas do, do, dos livros da história granjense. É, infelizmente, Granja perdeu mais uma pessoa que sempre se dedicou ao trabalho social através do esporte. Seu Lino também ele desenvolveu um trabalho, nós, na verdade, desenvolvemos um trabalho com a Associação dos Artistas Granjense em parceria com seu Lino, é, que era a questão de dar apoio para ele conseguir treinar a escola dele no, no, no estádio, né, numa época, e foi onde eu conheci o seu Lino né? O seu Lino é uma pessoa muito calma, tranquila, né? Muito preocupada, eu digo isso, porque eu estive em contato direto com o trabalho do Seulino, né? A qual eu sempre respeitei e continuarei respeitando, mas, infelizmente, é, Granja sofre mais um golpe desse, né? E o que a gente pode fazer é não deixar a memória de homens como o seu Lino e a memória de homens como o Del Clécio, seria serem apagadas é, na ventania do corre-corre da vida. Mas nós podemos, sim, fazer como o meu amigo Osmar Chaves, guardar uma foto, escrever um texto, usar o programa de rádio, a internet, para divulgar essas histórias e não deixar que a nossa juventude seja uma juventude sem referências mas deixar que a nossa juventude saiba que o que nós temos hoje é resultado de trabalhos de homens e mulheres que se foram, mas que não morreram, se eternizaram. Então, essa é a nossa homenagem, em parceria com o nosso amigo Osmar Machado, do qual nós temos o maior respeito por ele. Obrigado. Edmar Rodrigues, com você. Já voltamos é. aí. Esse é o programa Voz da Macaboqueira. Faltando oito minutinhos para a gente encerrar o nosso programa, Lira. Hoje foi bastante participativo, né? Olha só aqui o professor Luiz Oliveira. Ele que está dizendo, nobre mestre, Lira, vamos conversar sobre o primeiro festival de fanfarras, fanfarras e de bandas. Beleza. O professor Luiz também ele fez parte aqui do projeto Hamlet, leitura em cinco atos. Ó, oh, professor, grande abraço, né? Também sempre preocupado e antenado, assim, ó, engajado né? nessa cultura granjense. Tá aí, Lira, né? Um, um, uma, um convite para é você, para você aí, ó. Primeiro festival de fanfarra. Vamos que Sim. vamos, né? também está aqui com a gente. Berenice Xavier também está com a gente. Ela que fez parte, né, do projeto Hamlet ela que parabenizou o João Arthur, e a Beré, a partir, né, a partir do, disso tudo, saíram, tá saindo vários projetos, né, do nosso, do nosso Hamlet, saiu, ó, o Joab, né, com o cordel de Hamlet, a Beré com o projeto Asas, onde ela pega o fragmento da fala do Marcelo, lá da página 5, e convida seus amigos internacionais, então, ó, é, a fala do Marcelo em todas as, as línguas, em todos os idiomas, inclusive libras, é, áudio, audiodescrição. E o Lira também, né, Lira? Você também tem um projeto a partir do nosso. Olha que legal que eu, o Lira mandou para mim essa semana. É, ele fez com os alunos, né? Então, você que não viu o projeto Hamlet, Leitura em 5 Atos, Vai lá nas minhas redes sociais, no canal Espaço do Viver, no meu Facebook, no meu Instagram, e você vê o coletivo, você vê é, o individual de cada, de cada ato, né? de cada at atriz e ator, é, falando aí um fragmento de um ato. É, e aí o Lira, ele fez, essa semana me mandou, inspirada aí no nosso Hamlet, né? que é isso é justamente isso né é, é o afeto é você ver e se inspirar você ter uma ideia para o seu também para o seu projeto né o Lira ele pegou um, um verso um versinho né Lira e os alunos eles é, vão faz isso diante de, da câmera né os alunos fala aí Lira são os alunos de que ano sétimo ano oitavo ano e isso o tá aqui Estou só falando aqui com a minha amiga, a Ami. Comentários aí para os professores. Eu estava com essa aqui com a Ami, que estava dando problema aqui de acesso dela na minha página. Deixa eu ver aqui se deu certo. Já, já. Opa. Pronto. Opa. Pronto. Já, já vamos finalizar Meu. com o João Arthur, tá? Sim, Aguenta sim. aí que ainda tem mais João Arthur. Faltando cinco minutinhos para encerrar. A Ami, a Ami, a chega junto aí, a Mi, faz um comentário. Ela, ela disse que não estava conseguindo comentar aqui no nosso programa, nas né, minhas portagens, eu acho que agora vai dar certo. É, e falando aqui, Lidmar, sobre essa questão você se faz do projeto, sim, sim, a partir da sua, da sua experiência, do seu projeto, eu estou tentando fazer uma experiência também com alguns alunos, né, é a questão de, de fazer essa, essa leitura fragmentada, e mas que dá um sentido, né, por, e ao mesmo tempo vai é dar criatividade, né, e eu gostei porque os primeiros convites né, foram aceitos, e vieram ser assim, uma participação muito boa, cara, muito bacana mesmo. E aí eu batizei lá o nome de retalhos, né? Retalhos que nos acolhem. Inspirado, essa questão do retalho, inspirado nas nossas artesãs. Por exemplo, é. a mulher que faz o, o, é, o coxinha, eu chamo de né, coxinha, faz o tapete de retalho, faz o fuxico, essas coisas todas. E, e aí eu me inspirei nessa ideia aí Olha mas aí, você está dando uma ideia Está dando ideia é, para os professores que se inspirarem De fuxico, né? Você fez ah, retalho? Não um fuxico é, Só lembrando, é, pessoal, eu fui que o fuxico tem Não É um artesanato. Né? <risos> exatamente ah, A <amiga>, Mi, que bom, <risos> dela, amiga, amiga, amiga, deu bom A a gente lembra amiga. dela De todos os nossos programas né? E todo domingo isso, a gente isso, manda sim. abraço aqui Para a Associação São Francisco Protetora sim, de, de Animais a está aqui com a gente é uma parceria aqui... também com o programa, poxa, a Associação São Francisco, né? Então, eita! É essa. Né? O professor aí, falou... Deixa eu ver aqui, ó. A Associação São Francisco está também com a campanha, né? Que é a questão da campanha do tijolo, que eu estou acompanhando aqui na internet. Mas, Mi, vamos ver se a gente marca um problema para é você falar sobre essa questão da campanha do tijolo, não é isso? Não é isso, é essa campanha. Vamos marcar essa é, para né? tá, todos os grandes que que têm é, uma boa ideia, que tem responsabilidade, honestidade, né? E muito afeto, assim, né? Muita empatia, que é, é a base, assim, que eu acho que eu vejo que todos os nossos convidados têm, né? E hoje o, o, o João Arthur, principalmente, ele está aqui, ó, mostrando que as novas gerações, né? Que a gente pode investir nas novas gerações que vai dar frutos muito bons. É, olha só, a Ami está dizendo aqui: vamos falar. Isso, isso aí, Ami. Vamos sim, vamos sim. organizar aí um dia para falar aí, né, dessa campanha tão Eu bonita, tão especial, que é exemplo para todas as cidades aqui da nossa redondeza, né? Todo mundo assim fica babando quando sabe, né, que aqui em Granja tem um projeto desse porte, né, com essa responsabilidade, com todo esse amor que você. É abraça e, e faz questão de, de levar isso, né, porque não é fácil, não é fácil uh, Berenice é Xavier, gentes, mestres educadores, colaboradores é, conduzem ações de melhoria geral isso, Beren, né, então a gente também bota muito fé, né eu tava comentando ontem rapid, rapidamente assim, né que nós, professores, da economia, né, da economia que nossos políticos, enquanto instituições, estão tendo nessa pandemia, né, então, o dinheiro de luz e, e água, não, não, né, a economia de dinheiro de luz e água das escolas, em compensação, nossa energia, nossa água, nossas câmeras de celular não param e nem um centavinho a mais no bolsinho do professor. E teve que tirar do bolso para fazer dia de criança, né? Olha ó, ó só, né? Então não é tema para agora, é discussão para outro momento, mas, ó, né? fica, fica assim, né? A reflexão, não há, né, Lira? Isso. Ele é demais só lembrando aqui dizendo aqui para mim que eu já agendei aqui, a gente vai entrar em contato depois para ela vir aqui ao programa também falar da campanha, né? É uma campanha muito importante, a causa é nobre, eu sei que o trabalho da MIA é um trabalho, assim, gigantesco também, e, mas estamos aí juntos, colaborando, participando, como, diz, como fala a nossa mestra Berenice Xavier, nós fazemos o que sabemos o que podemos com o que temos, né? E aí a gente vai colaborando e vai dando certo na Santa Paz do Senhor. Edmão Rodrigues já chega na Olha só, Ô? tem mais outro aprendizado com a Beré. Olha só, Sim. além de fazer com o que tem, com o que pode, é o afeto, né? Então, assim, hum. é sempre buscando assim, ó, somar, né? Através da, do afeto, né? Desse amor da ampli, ampliar a, a consciência, né? Através do conhecimento. E é isso, mais um aprendizado para nossas vidas. mim é, vamos. A Mi, eu te agradeço demais, tá? A tua audiência. E agora a gente vai chamar o João Arthur para a gente encerrar, porque já, está, já estamos, ó, em cima da hora. E a gente vai encerrar com o João Arthur, né, Lira? Opa! Chama aqui. E aí, João Arthur? Vamos encerrar com você. Ah, obrigado não. você que acompanhou o nosso programa Voz da Macabuqueira até esse momento. Chega, comenta, compartilha, espalha nos grupos aí dos amigos, aí, da família. Obrigado, João Arthur. Obrigado, Francisco. Obrigado, Asma Chaves, Luiz Mato, todo mundo mim, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. claro, quero mandar um abração para os meus alunos, todos, porque se eu for dizer de um grupo, um, depois eu Carlos, Professor, você nem falou de mim. Todo mundo que foi um aluno, um abraço e obrigado e pelo carinho. João, o João Arthur, Lira, ele tem rede social também. Então, se você quiser seguir o João Arthur... Tem o quê, João Arthur? Tem Instagram? Arthur, é, o Instagram é joão.atup.oficial e o meu fã clube é FãClube fã João Arthur, viu? Segue lá. Fã clube, nossa! Olha que chique! Não é brinquedo, não. E ele também tem um canal, né, né Joutu? É, canal é YouTube. lá no YouTube, João Arthur Vaqueirinho. Vai lá e se inscreva. Ó, isso, tá, tá lá as duas lives, né? A gente pode conferir, não é? As duas lives. A do pode. começo lá da pandemia e agora, ontem, né? A de ontem, falando sobre o Dia das Crianças, né? É isso. E eu vou hum. lá contando uma história, né? Então você pode conferir também lá a minha historinha. João Arthur, ó, beijo carinhoso pra você e toda a sua família, tá? Então vamos lá, vamos de música com João Arthur Tá osso sem você, tá osso Tô aqui de cachorro Acabando nada, jogado, meio fio Tá osso sem você, tá osso, No calor, faz frio Minha alegria, se o meu pés é minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Que liga, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Madalena aqui, dando um bom dia, né? E a gente agradece aí todos os nossos amigos que ficaram com a gente de 10. Olha só, peraí Xavier. Viva a criançada envolvida, colaborando na melhoria da sociedade. Ei! Nossos amigos que estiveram conectados conosco nas 10 até agora e dizer que no próximo domingo a partir das 10 estaremos aqui novamente. Esperamos e contamos com a sua participação. Eu queria agradecer a, a, pela, participação, pela como é? oportunidade aí que vocês me deram para participar aqui do programa. Quando vocês quiserem, pode chamar, que se der, eu venho aqui canto música para todos vocês. Viu? Tá certo, Jato, Que legal. Que, bom que a gente pode contar com você e também você pode contar com a gente sempre. tá certo? Lira. Ah, obrigada. Lidim Rodrigues, o encerramento é com você. Você quem manda. Só então vamos todos, né, João Arthur? Você vai falar assim, ó. E esse foi o programa e a gente diz todos juntos: posso dar uma caboclo, tá bom? Vai lá. E esse foi o programa. Vozes, Vozes da. da, Maria, da Eita. Eita. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Brasil. Tchau.